E aí a gente entra num ponto agora que é falar essa diferença que a gente até iniciou um pouquinho, falando entre as provas principais e provas secundárias, né? você costuma chamar de prova A, prova B, prova C. É, e a gente fala muito isso também para os atletas no Clube Corrida Perfeita e eles seguem essa orientação de que por mais que existam essas provas intermediárias, quando pedem um treino lá pra gente na plataforma, vislumbre um, um ciclo maior, né? Eu quero chegar aonde? Nos próximos três meses ou quatro meses, por exemplo, numa meia, ele vai se preparando para isso e se surge uma possibilidade de uma prova, ele encaixa no treinamento, né? A gente vê vários atletas percebendo a evolução nessas pequenas provas, a gente teve até um exemplo recente antes da gravação do Gustavo lá do Sul, até um abraço para ele, ele está se preparando para uma uma ultramaratona de mais de 50 km, eu não lembro a distância exata agora, que ocorre em fevereiro. E agora em dezembro ele foi para um, um 42K e fez um baita tempo, no meio do planejamento da prova dele. Né? No meio, uhum. assim, ele não estava focado especificamente naquela prova, mas Sim, encaixou criou a tendo, capacidade e tendo uma ver. visão de médio prazo. Já queria, desde quando ele entrou no clube, ele já estava visando esse, essa, essa prova de ultramaratona. Né? Então é muito interessante essa questão então, de pensar. É, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, de... Qual a melhor forma de pensar entre as provas principais ao longo do ano e depois encaixando essas secundárias? Não, você vai entender que prova é treino. Tem prova que é treino, esse que é o grande ponto. O que eu quero dentro dessa prova? É bater recorde, ser mais rápido para os 10 km? Ou É entender que eu estou trabalhando um volume Para esse ponto mais à frente é Trabalhando o ritmo para essa prova mais à frente É você parar de encarar que toda prova É para morte, que é para baixar tempo RP em toda prova, não Entender que cada prova tem a sua função Vamos treinar E dessa às vezes forma. pode acontecer, inclusive né? Pode acontecer, tranquilamente Mas vai depender muito, mas você não tem que buscar isso Você tem que saber o que você está buscando em cada prova Pode atrapalhar Às vezes várias provas Porque é um fator psicológico também Pô, você vai ter aquela prova que você não vai correr rápido. E você vai ter aquele cara passando e você dá, dá aquela esticadinha, você vai fazer mais força do que você deveria fazer pro treino. Então acaba que pode atrapalhar, se o cara não tiver a mente para isso, tá para saber. sempre abrindo possibilidades para você furar o planejado do treino, né? Se o treinador mandou você fazer zona 2 lá, tranquilo, sem muito esforço, aí vai para prova... É, e mete um Z4 é... lá para morte que não, não era para ser realizado, porque você acaba tendo que descansar mais do que não era para você descansar, para você poder se recuperar e não se lesionar. Lembrando que atleta lesionado não treina, então você tem que cuidar disso tudo. Por isso que é interessante você planejar o quanto que você vai estressar o seu corpo, para poder planejar o quanto você tem que descansar o seu corpo. Uhum. Isso tudo dentro de um macro, vai atingir um momento... Pô, o Gustavo quer fazer os 50km dele, ele está atingindo um certo nível que ele talvez não tenha atingido nunca na vida dele. E nesse momento, no meio do caminho, já está preparado mais do que na vida dele. Vai fazer um 10km que é treino, bate um recorde. já bate o recorde. Entende? Mas se ele buscar daqui porra, bati o recorde, mas eu quero um pouco mais. Aí já quer bater o recorde de novo, isso pode complicar o, o, o ponto final, que é atingir a meta lá dos 50 que É não tirar o olho do objetivo principal, né? Não. Por mais que você esteja, esteja conquistando coisas novas no meio do caminho, isso, o isso. foco no principal, né?